Oh, <laughs> desverezai. Alô? Eu detetive Amato. Meu filho foi sequestrado. Alô? Sim, estou a caminho. Precisa saber o que exatamente aconteceu. É, então. Eu recebi esse bilhete aqui quando eu cheguei em casa, dizendo que meu filho foi sequestrado por um assassino, Inawara Hiramatsu. Ele quer 500 mil reais para o resgate do meu filho. Eu não sei mais o que fazer. O que aconteceu? Por que você tá aqui? Nosso filho foi sequestrado. Oh meu Deus, agora eu preciso tomar uma água. Melhor a gente começar a investigação amanhã, quando ela não estiver é, em casa. Verdade. Você não viu que ela agiu de uma forma suspeita? Sim. Ah, porque você não bota um gravador nela? É, pode ser. Não. E alguns dias é, eles vão resgatar o filho. E quando eles vierem, eu jogo o cadáver? Claro. Então já se esse plano é o suficiente. É, deve ser. Toma aqui, o filho de vocês está Você morto. Você, como você pôde matar o próprio filho só por causa do dinheiro? Eu nem gostava de vocês dois meses. Não olha pra mim, cara. É só o meu trabalho. Sai agora, o que vocês vão fazer? Sai! E morreu! Agora que acabou, a gente pode finalmente sentar e tomar um sorvete.